Poderosa oração para dormir Meu Deus, eu te peço através dessa oração para dormir, que conceda-me uma boa noite de sono esta noite. Senhor, para que eu possa acordar revigorado e pronto para começar mais um dia de amor pelo Senhor, meu Deus. Obrigado novamente por bênçãos tão imerecidas e numerosas demais para contar. Amo ser seu filho e anseio pela palavra fiel para descrever meu serviço ao Senhor todos os dias de cada ano. Quando eu acordar de manhã, que seja com um sorriso alegre, não com um espírito rabugento. Que sua proteção e sua presença banhem este lugar de paz e segurança contra o inimigo. Pai, obrigado por me manter unido hoje. Eu precisava do Senhor, e assim estava lá para me ajudar. Obrigado por cada pedaço de amor, misericórdia e graça que me foi mostrado, embora eu não o merecesse. Obrigado por sua fidelidade, mesmo em meu sofrimento. Senhor Deus, Todo-Poderoso, defenda-me e proteja-me esta noite. Afasta a maldade de mim e de meus entes queridos. Livra meu lá das influências negativas e faça com que a harmonia esteja presente entre todos. Conceda-me um sono reparador e que o dia de amanhã seja coberto de bênçãos para que eu possa desempenhar minhas tarefas com alegria e eficiência. Que a luz do seu amor ilumine minhas horas de sono. Ó oh Espírito Santo, Consolador, preciso dormir bem, e para que isso aconteça de fato, Senhor, eu preciso de sua ajuda. Agora derrama sobre mim a sua presença, me acalmando e me fazendo esquecer os problemas que me rondam. Ansiedade e frustração, me faça esquecer do que passou, Senhor, do que está acontecendo, como também do que acontecerá pois quero que o Senhor tome controle de tudo na minha vida. Quando entramos em um carro e dormimos dentro dele é porque confiamos no motorista. Sendo assim, Espírito Santo, confio em ti e te peço que seja o motorista da minha vida, dos meus caminhos, pois não há um melhor motorista na vida do que o Senhor. Ficarei em paz sabendo que tudo está em tuas mãos. Havendo uma influência maligna por detrás desse mau sono, eu ordeno agora que o mal vá embora. Sai dos meus sonhos. Mal sono eu não te aceito na minha vida. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Agora, eu declaro: eu vou dormir bem, em nome de Jesus Cristo. Salmo 51 Poderosa oração para dormir Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Não se esqueça de clicar em inscrever-se no canal e deixar o seu like. Que Deus esteja sempre conosco nos guiando e oferecendo muita proteção durante nossa noite de sono. Fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus nos proteja, hoje e sempre. Amém.